É nos para determinar o volume do cone truncado, que é este que está aqui representado a cor de rosa. Então, se formos a ver, para eu determinar o volume do cone truncado desta parte de cor de rosa, bastaria-me fazer o volume do cone, super, do cone maior, que é este cone todo que aqui está, que eu consigo saber, Porquê? porque eu tenho a altura dele e tenho o raio da base, ou consigo aplicar a forma diretamente, e o volume... Do, menos o volume do cone mais pequeno, que é este que está aqui em cima, onde uh, não nos é dado a altura, mas eu consigo determinar, e também não nos é dado o raio, e eu também vou conseguir determinar. Então, como? Em primeiro lugar, a altura do cone superior, que é aquele cone mais pequeno, fica 12, que é a altura do cone uh, maior, menos o 5, que é a altura desta parte por onde foi efetuado o cone, que dá 7. Então, já temos a altura do cone mais pequeno seguida, vamos determinar o raio da base do cone superior. Se formos a ver um, o cone, a altura do cone superior, eu consigo aqui determinar, representar aqui, digo, um triângulo, aqui este triângulo grande, e consigo também fazer um semelhante a ele, aqui com este raio, e eles são semelhantes porquê? Porque ambos são triângulos retângulos, como estão a ver aqui, e ambos têm um ângulo em comum. Logo, pelo critério de semelhança de triângulos, ângulo, ângulo, os dois triângulos são semelhantes. Se são semelhantes, estamos nas condições de poder utilizar o teorema de Dauldes. Então, vamos lá ver estas proporções. O 12, que é a altura do cone grande, está para 7, que é a altura do cone mais pequeno. Terminámos há pouco. Assim como o raio do cone maior está para o raio do cone menor. Então, 3 vai estar para x. Resolvendo esta equação, chegamos a 1,75, que é o raio da base do cone superior. Isto é do cone mais pequeno. Então, já sabemos que para determinar o volume do tal cone truncado, da parte que nós queremos, a parte de cor de rosa, terei que fazer o volume do cone de 12 cm, uh, que é o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno, que é aquele que está na superior. Só substituição, aqui é só substituição na forma do volume do cone, que é um terço da área da base, que é o πr², já sei que o raio é 3, vezes a altura, que é 12. Depois, faço o mesmo raciocínio para o volume do cone superior, para é o mais pequeno. Já temos o raio, que fomos determinar há pouco, e já temos a altura, que também determinamos há pouco. Está aqui o volume do cone superior. Depois, o cone truncado será a diferença entre o volume do cone maiormente, e o volume do cone mais pequeno. Então, fazendo esta operação, colocando os mesmos denominadores, obtemos o nosso resultado final.